Tropa, tá mais que comprovado que o mundo não gira. Não, não, não, não. O mundo capota. E Peppa Pig é expulsa do PSDB, de Deputeg, mais bem votada entre as mulheres da história do nosso país. Com o ego lá em cima, super, ultra poderosa, com 500 mil seguidores, que na época era muita coisa em 2018, Para simplesmente. Desapareceu da política e o próprio partido tem xingamentos para ela. Claro que vamos falar aqui também sobre o que está acontecendo no Congresso, tá? Você que tá todo mundo de olho na votação do Senado. Então, antes de falarmos sobre a PEPA, vamos dar uma palhinha aí sobre a situação nesse momento, tá? São 17 horas e 35 minutos quando eu gravo esse vídeo e a informação mais recente é de que Girão, que estava como candidato, tinha ali apenas dois votos, desiste da candidatura e apoia bolsonarista Rogério Marinho. Uau! Parabéns, Girão! Demorou um pouquinho, mas foi lá. Inclusive a gente pediu isso no vídeo anterior, certo? Parece que ele atendeu nosso chamado e desistiu, deixando espaço aí para o Rogério Marinho. Tem toda a razão de o fazer. Agora, temos algo muito mais importante para anotar nisso tudo. Eu havia falado com vocês até então de que a votação seria aberta, inclusive né, ficou todo mundo sabendo que a votação ia ser aberta. E aí do nada, que na minha opinião é uma medida desesperada, o Senado inverte o papel e agora a votação é secreta. What? Como que eu vou pressionar meu senador? Como que eu vou lá naquele que eu depositei meu voto e falar Ei, hey, meu querido, em quem você vai votar? Ele pode falar qualquer coisa. E na hora mentir, colocar no papel. Aí que tá outro ponto completamente hipócrita. E eu preciso apontar o óbvio aqui. Que a eleição no Senado é no papel. Eles não confiam num sistema digital qualquer. Não foi feito na urna eletrônica. O que é incrível, não é mesmo? Ué... Estamos falando de 2023, em pleno 2023, qual que é a dificuldade de levar uma urna eletrônica lá para o Senado e configurar ela para ter esses votos? Por que isso simplesmente não ocorre? Porque o Senado, nesse momento, vai lá e apela para o papelzinho. Mas por que um voto secreto desse tipo? Por que a necessidade disso? E é claro, por causa da pressão popular. A mídia ficou postando aqui, como por exemplo, ó... 51 para Pacheco, 23 para Marinho. Já era para ele. Acabou. Né? E de repente esse cenário mudou completamente e o Marinho começou a ganhar apoio, apoio, vários começaram a declarar apoio e aqueles que não declararam apoio simplesmente se ferraram. Só que isso aqui é extremamente covarde. Como é que funciona esse esqueminha, não é mesmo? O Pilantra, né? Imagina, eu sou um senador que estou recebendo um, um pedido enorme da população para votar no Marinho. E aí eu falo, sim, eu vou votar no Marinho, sim, claro. E aí eu vou lá e combino com meus comparsas em votar no Pacheco secretamente. Isso daqui é um tapa na cara de cada um eleitor e fala, mano, não importa a sua pressão, não importa o que você pediu até hoje, não importa o que você acredita, Foda-se você, porque a gente vai votar em segredo, não é mesmo? Agora, tá? Isso também pode sair pela culatra, não é mesmo? Tem gente aí que tá com o rabo preso, falando que vai votar no Pacheco. Sim, eu vou votar no Pacheco. sim, claro que eu vou. E vai lá e vota no Marinho. Então, vamos torcer para isso virar pro nosso lado. Independente do que aconteça, eu acredito que vocês fizeram história, tropa. As tias e tios do Zap simplesmente fizeram história. Porque nunca houve um interesse tão grande no Senado. A própria esquerda ficou vendo a tag sendo subida todo dia. Marinho sim, Rogério Marinho sim, Marinho sim, Marinho sim. E aí foi lá o que aconteceu? Hã? A própria esquerda tentou colocar contra. Falou, não, Marinho não, Marinho não, Marinho não. Tá maluco, cara? Hã? Então o desespero aí. É claro que essa daqui essa eles estavam contando como os partidos, mas nenhum partido vai votar 100% como indicado pelo próprio. Então, hã? vamos... A outro assunto aqui desse vídeo que são os tchau queridos e queridas, né? O Alexandre Frota aqui que conseguiu ali, um pouco mais de votos do que nós, gastando 2 milhões de reais na sua campanha. Isso sirva de exemplo para o futuro, certo? Que o apoio de vocês aqui eu não usei um centavo para campanha, não pedi um centavo seu, eu apenas pedi o seu apoio que você me compartilhasse e a gente conseguiu 4.500 votos sem gastar um centavo. eu Acredito que a gente. Fez história, certo? Tem muito ainda que construir no futuro. Mas, né, por exemplo, com os 10 com Quantos votos teve o frota? Os 10 mil foi uma coisa do gênero. Gastando 2 milhões. Pensa nisso, é um número completamente absurdo e vai saber se ele gasta esse dinheiro de forma correta, não é mesmo? E é por isso que eu não confio nesse fundão, não confio em quem usou o fundão. Eu sei que foi necessário para muitos da direita se elegerem, né? talvez não tenha sido a melhor estratégia, não é mesmo? Porque não adianta comemorar algo que a gente não venceu. Mas eu acredito que eu provei sem nenhuma dúvida, junto com vocês, que é possível fazer milagres com a internet, certo? Isso vai me ajudar muito nas próximas eleições, sem nenhuma dúvida. Mas... Pessoas aí que tinham sido eleitas com muitos votos em 2018 caíram de cara. E o Alexandre Fruta foi uma delas, porque traiu o um movimento punk, mano. Tá aqui o, o desministro do, do Bolsonaro, né? Como é que era o nome dele mesmo? Até esqueci, velho. É tão irrelevante esse cara. O outro aqui, um golpista do YouTube, que foi eleito em 2018 e depois caiu fora também, né? E vamos a ela, a mais famosa, a mais querida pela nação brasileira, verde e amarelo. Pode dar tchau, Querida. Tchau, Joyce. Tchau. O Diretório Municipal do PSDB de São Paulo, vejam vocês, expulsou a ex-deputeg federal Peppa Pig, que não conseguiu se reeleger em 2022. A decisão foi tomada pelo comando da sigla por unanimidade nesta terça-feira 31. Tudo começou depois de Joyce debitar o seu fracasso nas urnas na conta dos tucanos. A ex-parlamentar despencou de mais de um milhão de votos em 2018, quando ainda era aliada do ex-presidente e para nós, aqui, eterno presidente Mito Jair Bolsonaro, para menos de 14 mil em 2022. Então vejam aí, né? A diferença grande, a diferença já quero aqui para o nosso nível, tá? Só mais um pouco a gente passa a Joyce Hasbro, tem medo não. e aí gastando milhões, cara. Uma perda de 98% do seu público em quatro anos. Isso aqui é um caso de estudo, mano. É a NASA tinha que estar tá estudando a Peppa Pig, velho, para entender o que aconteceu. Em nota, o PSDB paulistano informou que a Deputeg já havia sido alvo de inúmeros pedidos de impugnação desde que se filiou à legenda. Sua postura arrogante. E a forma como sempre tratou pautas e princípios caros ao PSDB sempre trouxeram desconforto a quem é tucano por convicção e não por conveniência, comunicou a sigla. Momentos antes de ser expulsa, Peppa Pig pediu sua desfiliação do partido. Ela deve se candidatar à Prefeitura de São Paulo em 2024. No Twitter, a ex deputeg atacou a gestão interina do PSDB paulistano. Segundo a Peppa, o comando tem problema mental grave. Calma, cocada, escreveu ela no Twitter. Então, assim, todo mundo no mundo tem probleminhas. A não ser ela, né? Ela é justa, ela é perfeita, ela é acima de todos. Acima do Lula, acima do Bolsonaro, acima do PSDB, acima do Centrão. Ela é a grande, maravilhosa Peppa Pig. Agora, minha querida... Faz um L aí por bastante tempo, tá? Para toda a sua eternidade. Porque você não vai sair para prefeitura de São Paulo mais fácil nós saímos para prefeitura de São Paulo do que você, minha querida. Não sei que partido vai aceitar alguém tão arrogante assim que não consegue entender o fracasso que foi, como é trair seu público. E vai culpar o partido. Imagina eu aqui culpando o partido por algo. Então se fosse assim, né? A culpa é dos outros, que eu não fui eleito. Não é minha mesmo. Pelo amor de Deus, querida. Se coloque no seu lugar. E por último, claro, como sempre, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E mais uma coisa, por 10 mangos, sabe, você pode participar da nossa sexta rifa, concorrer um celular e de quebra aí, apoiar o nosso canalzinho, através do crowdfunding, através do apoio do público, que nós temos mudado esse mundo e assim continuaremos. E até a próxima. Tchau, tchau.